Você cultiva a arte da quietude? A quietude é algo que a nossa cultura não valoriza e da qual tem um certo receio. Não cultivamos a arte da quietude, que é basicamente uma forma de meditação, na qual nos aquietamos nos níveis físico, energético, emocional e mental, a ponto de ficarmos conscientes da nossa essência. A quietude nos permite interromper a nossa agitação frenética e confrontar a nossa sensação de vazio e solidão. Se mantivermos uma proximidade com os nossos sentimentos dolorosos por um período longo o suficiente para superá-los, entraremos em contato com o nosso eu essencial mais profundo e nos reconectaremos com o senso universal de unidade de todas as coisas vivas. A quietude pode ser um estado de extrema felicidade se você manter a serenidade física, energética, emocional e mental por um período suficiente para realmente se conectar com a sua essência. Pense bem, eu estou com você.